Obrigada, o nosso obrigada. Vasco. Queres um separadorzinho, Luís? Ah, ok, então pronto, deixa-me ir. Vasco! Olá! Como é que tu estás? Muito bem, obrigado. Já eu... não nos víamos há um mês e meio, não é? Fomos de férias. Isto é, Agora estamos de volta. Foi um sucesso a presença do nosso Vasco no nosso jantar de final de primeira época. Muita fotografia tirámos é de cima, de baixo, com várias câmaras. Uma emoção. É verdade, foi muito giro. Muito então, giro. já tem aqui. Olha, Uh, então, hoje vamos falar sobre as histórias do Instagram, que já começaste a utilizar. Sim. Conta-me tu, então, como é que foi essa experiência? Olha, foi espetacular, uh, mas acho que ainda não a utilizei da melhor forma. Ok. Ainda não sei. Olha, então, uh, já toda a gente deve ter as histórias do Instagram. Uh, e as histórias aparecem cá em cima, das várias pessoas que nós estamos a seguir. Vão aparecendo das várias histórias. E vai mudando à medida que vamos consumindo os conteúdos, aparecem outras. Para criar a história, carregamos no botão mais. E depois aparece uh, a câmara, que estamos prontos para, para fazer uma fotografia. Pode ser por fotografia exemplo, e vídeo, não é? Pode ser fotografia ou vídeo, 10 segundos, por exemplo, vou tirar aqui foto à Maria, cá está. E fiz a fotografia. Agora, a seguir, portanto, a fotografia ou o vídeo, a seguir posso adicionar aqui algum tipo de estilização. Okay. Uh, o que é que eu posso fazer? Posso desenhar, exatamente. Então tenho três tipos de caneta, a caneta, o marcador uh, e o neon. Em cada um deles posso alterar a espessura, por exemplo. Se for para o neon, vamos supor, posso ir aqui e alterar a espessura. Depois. Ah, deixa-me aprove... deixa fazer. E depois podemos escolher a cor. E se mantiveres o dedo premido alguns segundos, podes escolher ainda mais cores. Ah. Eu disse que havia aqui truques e há mais alguns. Portanto, temos três tipos de marcadores. Cada marcador pode ter uma espessura diferente e podemos escolher várias cores. Se tocarmos dois segundos na cor... a gostar o meu dedo. Se tocarmos alguns segundos nas cores, ele, ele mostra mais cores. Há um outro pormenor que saiu hoje, precisamente. Este está sempre sincronizado com esta cor. Ainda mais música. quente que a tarte da, da nossa Mónica. Seram duas coisas novas. Uma delas é, para além de poder desenhar, podemos escrever. E a novidade são as cores. Não havia cores. E também, se tocarmos alguns segundos, aparecem mais cores. Eu fiz um coração ao bocado. Com, com, com o desenho, não, não é? Não sei, com o que, Deve ter sido que é. o desenho, exatamente Agora, pode escrever de várias cores, portanto, dá aqui algumas funções adicionais, idêntico ao Snapchat. Portanto, tem funcionalidades é. idênticas. Uh, já agora, qual, qual era a tua opinião antes de experimentar? Achavas que ias gostar, não ias gostar? Tinhas alguma expectativa? A minha filha fala-me todos os dias do Snapchat e, e é viciada nesse e no musicali. Sei, conheço, sim, também é uma febre. Agora consegues ver o alcance, a interação e o alcance das fotografias. Como no Facebook, consegues ver na tua página as métricas. Sim. E, portanto, é possível ter uma conta profissional que, para além disso, no perfil fica com informação de contacto telefone ou e-mail, para quem quiser contactar pode ter essa informação, que é excelente para empresas. E também nas estatísticas, eu até posso mostrar aqui rapidamente, mostra a informação demográfica do nosso público, que é muito interessante. E agora vou concluir aqui esta publicação. Portanto, conclui. Ok, foi para as histórias. Agora, se eu clicar aqui, tenho vários segmentos de história. Quem já viu as anteriores, começa nesta. E, portanto, se for tocando, ele vai avançando os vários momentos de história. E, se, e pode avançar também para outras histórias. Ah, já tinha histórias. feito antes. Já tinha feito algumas. Há aqui também mais algumas coisas interessantes. Que, provavelmente, quem já fez desconhece. Que é... Uh, nós podemos utilizar só as fotografias ou os vídeos que estamos a tirar da câmara, correto? Ele não deixa ir buscar outras fotos. Sim. Mas, se eu fizer assim, consigo ir buscar fotos e vídeos que eu tenha tirado há menos de 24 horas com o telefone. Elas ficam disponíveis aqui. Ou também bumerangues. Portanto, bumerangues uh, ou fotografias que eu tenha tirado há menos de 24 horas ficam aqui disponíveis. E eu posso utilizar... Uh, isto foi um boomerang. Há bocadinho, quando vocês estão eu vou os olhos. Exatamente, muito jeito, como se pode ver, muitas competências. ficou a história agora. Ficou, exatamente. A história das próximas 24 exatamente. horas. Olha, eu vou até adicionar aqui a, às histórias, muito bem. Fico nas histórias, está a fazer a história. Uh, portanto, essa é uma funcionalidade muito interessante. Já agora, uma outra função que saiu hoje é a possibilidade de poder mudar comentários. Então, se formos ao perfil canto superior direito, então existe aqui uma opção que se chama comentários. Ah, onde é que está? Comentários, já é prestar aqui mais em cima. Comentários, cá está. Tem que se atualizar a aplicação para aparecer isto. E ao clicar em comentários, tenho então a possibilidade de ocultar comentários inapropriados. A partir de agora ele faz uma moderação, não se sabe exatamente quais são as palavras, mas ele aplica uma moderação. Não se sabe de propósito, senão as pessoas contornavam e usavam outras, não é? Portanto, modera. Mas eu posso ir aqui e escrever frases, hashtags ou emojis. Uh, para bloquear e sempre que alguém publicar, essa pessoa vê, mas todos os restantes não vêem. Portanto, adicionar aqui uma componente de moderação, como o Facebook... Os tolinhos, é bom, que acham que estão lá, que fizeram o e... um papel deles. E... mas ninguém exatamente, vê. Exatamente, exatamente. E há muito tolinho. Pois há, há, sabes tudo, isso, há tudo. Sabes disso, não sabes? Imagino que sim. Há tudo. Nós por agora isso... temos um telinho também por aqui, a rondar o Alamaria. Maria. Pronto, então podes ativar esta funcionalidade uh, e acaba por ter uma moderação adicional. A conta profissional, Aqui é o aspecto da conta profissional. Então temos o botão contactos, que não existia. Na opção contactos, pode fazer um telefone, um telefonema uh, ou enviar um e-mail. É sim. Para além disso, se formos à analítica, é que acontece a magia. Eu tenho, eu tenho que fazer isso. Então, aparecem as impressões todas da semana, o alcance, quantas pessoas foram ao meu perfil e quantas pessoas clicaram no site do meu perfil, que é uma boa prática ter um site no perfil, que é o um único sítio e clicável. Além disso, diz as publicações com mais alcance, diz os dias e horários que eu tenho mais pessoas online no Instagram. Isso é muito bom. É muito bom. E se for ouvir mais, ainda consigo saber mais. Consigo saber a uh, porcentagem de homens e mulheres, a faixa etária. Ok. E também as localizações por cidade e por países. E depois cá está também o horário. Eu gosto muito disso. Muito interessante. Ou aparece um aviso azul grande cá em cima, converter para perfil profissional, se não aparecer, o que eu sugiro fazer foi que eu fiz em outras contas que me aparecia, vou às definições, aquilo que aquela pergunta que tinhas feito como associar um Instagram ao Facebook profissional, então mudar a ligação do Instagram à página, esperar 24 horas e depois então ele deixa converter, ou então nas definições. Vasco, adorava que ficasse até ao final do programa. Só mais, só mais uns segundos. Okay. Para terminar, hoje estamos a fazer o lançamento do novo livro, que é o Redes Sociais tá, 360. Estou quase a apanhar, mas ah, ainda, falta dar, ainda falta dar muitos passos. Redes Sociais 360 é o um novo livro que estamos a lançar hoje. Podem, quem quiser Parabéns. fazer a pré-reserva, há de estar a passar o link em, Vasco, em vascomars.com/360. É um livro de 580 páginas. É um, digamos que é um manual muito completo de todas as redes sociais. Também tem aqui inspiração no programa, foi a seguir, entrar aqui no programa, que seja a ideia. Portanto, há aqui também uma responsabilidade vossa nesta obra. Espeça, já um livro lá, Maria. Podia, muito bem. Estes são os outros livros que eu já publiquei, Martim Digital 360 e outro, o Video Martin. este foi em 2014, Parabéns. 2015 2016. Por isso, fica também aqui o lançamento efetuado. Muito obrigada por ter estado cá.